Olá a todos, sejam bem-vindos aos Dias da Bricolage da Leroy Merlin. O meu nome é Tânia e estamos presentes na Leroy Merlin Projeto de Telheiras para falarmos sobre a qualidade do ar. E para nos ajudar com este tema, temos hoje connosco o Emanuel Couto. Olá Emanuel, bem-vindo aos Dias da Bricolage. Olá, Tânia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui convosco. E, Manuel, hoje vamos falar sobre o Aero 360, não é? É verdade. O Aero 360 é aquilo que, vulgarmente, se pode chamar um desumidificador. Eu entendo que, quando pensas em desumidificadores, lembras-te de grandes aparelhos... Daquele grande, para ligar à ficha... É disso que vamos falar hoje? Não. Vamos falar de um desumidificador que contribui para a melhoria da qualidade do ar, mas na versão absorvedor de umidade. Portanto, aquilo que o Aero 360 faz é retirar a, a umidade do ar, porque sabemos que o excesso de umidade dentro das de nossas casas cria vários problemas, como bolores, fungos e por aí fora. E como funciona o Aero 360? Então, ele funciona de uma forma muito simples, não há consumo de energia, não há ligações a tomadas elétricas. Quando adquirimos, este dispositivo traz uma carga dentro, uhum. não é? e basta uh, colocarmos esta carga dentro do, do dispositivo, e então colocar o dispositivo no sítio que acharmos mais importante. Podemos colocá-lo em cima de um móvel, em cima de uma prateleira, em cima de um armário, onde acharmos que seja mais conveniente. A utilização, conforme eu dizia, é simples. Cada embalagem traz a pastilha, não é? Ela vem embalada neste plástico e o que temos que fazer é apenas colocar a pastilha aqui dentro. Está a funcionar. E está pronto pois, para, para é colocá-lo no sítio que, que acho mais conveniente. Nós temos a recarga neutra, que é esta que vem normalmente junto com o dispositivo e depois temos a possibilidade de colocar recargas de aromoterapia. Existem três fragrâncias diferentes. Temos aqui em cima o tester, uhum. podes, se quiseres, experimentar. Hum, me toda de uma cheira, é verdade? É verdade. E, Manuel, temos aqui também o mini-fresh. O que é que é o mini-fresh? Bem, o mini-fresh é a versão de absorvedor de umidade para utilização em roupeiros ou armários. Aqui dentro desta embalagem temos duas unidades, colamos o cabide no desumidificador. E está pronto para colocar está. dentro do meu roupeiro. O que vai acontecer é que estas pérolas em gel vão fazer a absorção da umidade uhum. e, portanto, nunca vai existir água aqui dentro vai existir estas pérolas de gel. Bom, isso é bom porque assim nunca corro o risco não é? de cair dentro dos meus casacos exatamente. a ah, Ou de reventar, exatamente. ou por aí. Portanto, tem essa vantagem. E Manuel, penso que com este vídeo ficámos super esclarecidos sobre o Aero 360. Ainda trouxemos aqui o complemento do Mini Fresh. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez aqui no evento relacional Dias da Bricolagem. Muito obrigado. <risos> Ainda bem que pude ajudar e estamos sempre disponíveis para isso. Muito obrigada por ter assistido. Caso tenha alguma questão, pode fazê-lo nos comentários que nós iremos responder posteriormente. Todos os artigos aqui demonstrados neste vídeo podem encontrá-los nas nossas lojas físicas e também em leroymerlin.pt. Muito obrigada e até à próxima!